Olá, eu sou o professor Fernando Thiago e essa aula é da disciplina de gestão estratégica de pessoas. Estamos agora na unidade 2 do módulo 1. Um. Então, essa é a primeira vídeo-aula dessa unidade. E a gente vai continuar trabalhando esses conceitos de gestão estratégica de pessoas e, o quanto possível, nós vamos trabalhar algumas coisas mesmo na prática, assim para entender um pouco com exemplos. Fica muito mais tranquilo. né? Então, o tema dessa vídeo-aula, dessa unidade, ela é o papel da gestão de pessoas na estratégia organizacional. Então, a gente vai pegar um pouco ali do, do, do que, como fazer uma estratégia, né? Ou desenhar uma estratégia organizacional e pensando ali já alguns elementos de gestão de pessoas. Então, vamos discutir como as definições, definir ações estratégicas de gestão de pessoas utilizando ferramentas de planejamento estratégico. Então, a gente vai pegar algumas ferramentas de planejamento estratégico e já dando uma pincelada aí no... Nessas ações, nas políticas, né? atividade de gestão de pessoas. Então vamos para a primeira ferramenta. Essa primeira ferramenta ela é extremamente conhecida aí no mundo empresarial. Né? Todo mundo praticamente utiliza ela para definir a estratégia da organização, que, que é a ferramenta que a gente chama de SWOT, né? que ela mede ali os fatores internos, os fatores externos da organização e também mede os fatores positivos e negativos da, da organização. É uma ferramenta que vocês devem aprender na disciplina de, de estratégia da, do curso. E ela é muito conhecida, né? aí é muito fácil também de pegar vídeos na internet para entender um pouco mais profundamente. Mas ela, de uma forma bem simples, né? ela é desenvolvida em quatro quadrantes. E o primeiro quadrante a gente chama, esse quadrante de força, que na, nada mais é do que os fatores positivos internos da organização a gente pensa assim dentro da organização o que que é de bom o que é de positivo né o que que é de fortaleza da organização quando a gente olha no como a gente usa no mundo rural né da porteira para dentro né? da porteira para dentro aí, o que que é bom o que a gente tem de bom né tem alguns exemplos aí é por exemplo a qualidade do pessoal que trabalha na empresa é um, pode ser um fator positivo né para medir nessa né? parte interna e positiva a qualidade das pessoas, né, a qualificação delas, as habilidades dessas pessoas, né, o quadro pessoal pode ser um fator positivo. Claro, também pode ser um fator negativo, quando a gente não tem um pessoal muito qualificado. Então pode também ser um, um fator, né, aí no caso, de fraqueza. Né? A estrutura física, se ela for muito boa, né, quando a gente compara principalmente com os concorrentes, se ela for melhor que a dos concorrentes, é um fator positivo. E também a base de clientes, se a gente ter uma base de clientes muito boa, né, ativa, que então uma relação já de, de comercialização de longo prazo, de confiança, né, uma, um relacionamento bom com os clientes, e que esses clientes sejam, de certa forma, já fidelizados, isso também se torna um fator positivo, né, uma, uma fortaleza. Quer dizer, as habilidades da empresa a, em fidelizar clientes né, é um fator positivo. E também o contrário, isso pode ser as fraquezas, que é um outro... O segundo quadrante aí dos fatores internos, são os fatores negativos da parte interna da empresa, que a gente chama de fraqueza. Então, de repente, é, o pessoal muito pouco desenvolvido, né? é, de repente, é, a empresa não tem uma estrutura física muito adequada para poder competir, né? o concorrente é mais bonito, né? tem uma estrutura melhor para poder é, concorrer, então isso também é uma fraqueza. É, de repente, a nossa empresa ela é muito nova no mercado e ainda não tem assim, competências muito bem desenvolvidas. Né? Ela, ela ainda não entende muito bem esse mercado. Né? Ela não tem qualidade assim, para poder entender o mercado, entender os clientes, né? as necessidades dos clientes. Então, isso também pode ser uma, uma fraqueza. Né? Eu Acabei de abrir uma empresa. Então, de certa forma, ela tem uma fraqueza por ainda não, não ter essa essa experiência de mercado, né? naquele mercado que ela, que ela se propôs a entrar. O terceiro quadrante aí são os fatores externos da empresa, quer dizer, da porteira para fora, né? <risos> vamos dizer, quer dizer, são fatores que impactam a empresa, né? fatores externos, do ambiente ali externo, que acabam impactando a empresa. Por exemplo, a legislação, a gente tem a questão de é, competidores fortes, né? então tem vários fatores que acabam impactando. Quando a gente chama de oportunidade, é como de repente a gente entra no mercado que tem pouca concorrência. Então isso acaba sendo um fator externo, positivo, né? que acaba sendo uma oportunidade. Se eu estou no mercado que a minha concorrência é muito baixa ou minha concorrência é fraca, quer dizer, é uma oportunidade. Eu posso abrir meu negócio ali e ser competitivo ali para poder é, ganhar vantagem nesse mercado, né? obter lucro. Obter desempenho nesse mercado. Outra, outra oportunidade, de repente, é que, embora não tenha competidores, pode ser que existe uma alta demanda por produtos. De repente, até tem alguns competidores, mas a demanda é tão grande que a entrada de mais um né, é, também não, não estremece muito essas questões de competitividade. Então, alta demanda pelos produtos ou serviços também é uma oportunidade. Força de trabalho disponível, aí a gente entra um pouco nas questões de gestão de pessoas... É uma oportunidade também se a gente tem pessoas suficientes para trabalhar na empresa. E de preferência, né, se é, é mais oportuno ainda se essas pessoas já têm qualificação para atuar na empresa. E a outra oportunidade ali que eu levantei são a questão dos fornecedores. Quanto mais próximo os fornecedores, ou fornecedores de qualidade, ou fornecedores de baixo custo, né que aí não impacta tanto o custo da empresa ou da, da organização pública, né, isso também acaba sendo uma oportunidade para para a gente poder definir a estratégia. Então cada um desses pontos eles acabam gerando um diagnóstico para a gente definir a nossa estratégia de curto, médio e longo prazo. E também ali o quarto quadrante são relacionados aos fatores externos e negativos que a gente chama de ameaças, que nada mais é que praticamente o contrário das oportunidades. Quando eu tenho um mercado que tem fortes competidores, né, eu vou entrar nesse mercado extremamente competitivo, forte, né, que os, vamos dizer assim, né, os nossos concorrentes tem bala na agulha, ali tem dinheiro para segurar baixo preço, tem dinheiro para atrair as melhores pessoas para trabalhar para eles, né? tem dinheiro para, por exemplo, até vamos dizer assim, né, pegar pessoas que estão tá trabalhando para a gente, para contratar para eles. Então, se eles têm essa, essa força, né, recurso para poder fazer isso, né? é uma ameaça. É uma ameaça. Então, de repente, a gente tem que até redefinir a estratégia da empresa por conta dessas ameaças. Mas são informações importantíssimas para a gente desenhar a estratégia da empresa. A falta de pessoas especializadas. Né? Então, é, onde, eu, onde eu morava, né, na, na minha residência anterior, é, tinha um problema sério lá, porque havia muitas indústrias e faltava pessoas para trabalhar. E faltava pessoas, inclusive, especializadas para trabalhar. Então, o que, que as indústrias faziam? Acabavam atraindo pessoas de outras cidades e acabavam tendo que gastar com. Com, com formação para essas pessoas, né? treinamento, né? desenvolvimento, mentoria, para fazer com que essas pessoas né? se alinhassem à estratégia da empresa, né? para que elas conseguissem obter habilidade, as competências necessárias para poder trabalhar e desenvolver bem, né? desempenhar bem, e consequentemente a empresa também desempenhar bem. Mas por que, que a empresa também, essa indústria, acabou montando ali? Por uma questão de custo logístico. Né? O custo logístico era tão forte, né? a oportunidade era tão boa do custo logístico, que ainda assim compensava atrair pessoas de fora. Então, a gestão de pessoas já está aí também. Né? Quer dizer, você tem um, um fator externo importante, que é o custo logístico muito barato. Né? Pra, isso acaba gerando um fator de competitividade muito grande para uma indústria. Né? Ela vai produzir mais barato e vai entregar mais barato. Que, por outro lado, não tem pessoas especializadas, mas, mesmo assim, compensa trazer pessoas de fora, né? formar essas pessoas para que a empresa consiga desempenhar seu papel. Então, vimos lá que a ferramenta de análise SWOT, ela trouxe indicadores muito bons para a gente poder definir o planejamento estratégico da empresa. Então, agora a gente vai ver essa ferramenta chamada 5W2H, que nada mais é do que né, as siglas, né, pra, as letras de what, why, where, when, who, how e how much. Que nada mais é né, no português aí é o quê? É, o que vai ser feito, o porquê, o porquê talvez é o mais importante aí a ser realizado, porque é no porquê que a gente realmente vê se essa ação está alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Quando a gente pergunta assim, por que está sendo feito isso? Está alinhado a estratégia? Sim, ótimo. Então, é uma boa ação para poder ser desenvolvida. Não está alinhado alinhada? Vamos repensar. Onde? Quem, qual o setor responsável? Né? Qual o setor que será feito a ação? Quando? É interessante ter uma data para poder ser realizada essa ação, né? é, é importante fazer isso porque a gente é dentro do planejamento, e esse planejamento ele tem um cronograma, então, quando ele é necessário. Quem? O, é, o quem também é muito importante, porque, geralmente, quando a gente faz um planejamento estratégico, é, não é raro assim, a gente não definir responsáveis. Então, falar, ah, a gente tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas ninguém fica responsável. O que pode acontecer? Engavetar, ninguém fazer, né? ou de repente atrasar o prazo. Pode acontecer. E aí quando a gente coloca uma pessoa responsável, fica muito mais interessante. Primeiro, porque a gente tem uma pessoa que foi captada né, para trabalhar na empresa, e ela é comprometida, então ela vai se comprometer a realizar aquela atividade. E segundo, a gente tem de quem cobrar, que vai fazer essa ação, então, é bem interessante por esses dois pontos. O como. O como é a metodologia para atingir aquela ação. É, como vai ser feito aquilo, né? Quais as ferramentas que serão utilizadas, quais os processos que serão utilizados e o quanto, né? o quanto vai custar essa ação que normalmente é em termos monetários mesmo, né? De recursos financeiros. Então, agora a gente vai mostrar dois exemplos, né? muito baseado ali. Vamos pensar ali naquele exemplo da Agropecuária MS, da, da outra aula, né? que é interessante também a gente alinhar isso. Veja que lá a missão dela era atender os agropecuaristas, né, em termos de desempenho, melhorar o desempenho dos, dos clientes, em termos econômicos e também ambientais. E aí uma, uma da, da visão lá da empresa era melhorar o market share, né, quer dizer, ampliar a atuação em todo o centro-oeste brasileiro. E aí vamos dizer que a cúpula lá, a partir do, da análise SWOT, lá, verificou que existe uma oportunidade muito boa lá em Ribas do Rio Pardo, Quer dizer, tem um mercado enorme lá, né? muito, pouco, muito pouco atendido. Né? Então, é uma oportunidade boa para poder melhorar ali a, a, as vendas ali naquele local. Então, ela planejou ali uma das ações estratégicas de gestão de pessoas é contratar um colaborador para vender lá em Ribas do Rio Parque, para organizar as vendas, supervisionar as vendas, né? um colaborador para as vendas. Por quê? O local, é, o local lá tem um market share muito baixo. Então, faz todo sentido né, para aquela visão da, da, da, da empresa, que, no caso lá, é ampliar lá a atuação para todo o centro-oeste brasileiro. Então, como o Ribas do Rio Parque está sendo um boom econômico agora em Mato Grosso do Sul, né, é extremamente importante para melhorar ali a, a, o market share da empresa, né, conseguir vender mais. Onde será feito? Na diretoria de recursos humanos. Então, vai ser responsável por captar essa pessoa. Né? Quando? Em janeiro de 2023. Quem, quem fará? O senhor João, que é o responsável pela captação de, de pessoas na empresa. Né? Então, ele é o responsável. Ou como? Como será feito? Através de ferramentas, por meio aí de ferramentas de seleção de pessoal, seleção e recrutamento pessoal. Então, tem várias formas de captar as pessoas. Né? Tem questionário, pode testar as habilidades técnicas, pode testar as habilidades comportamentais. Então, tem várias ferramentas para poder trabalhar isso. Quanto que vai custar? A gente estima que custa mais ou menos R$ reais para poder fazer uma boa seleção. Né? Então, contratar uma empresa para poder fazer essa seleção também seria uma possibilidade. A segunda ação é o treinamento de vendas, que é aumentar a taxa de conversão de vendas. Né? Por quê? Né? Vamos aumentar a taxa de conversão. Então, eu vou contratar um vendedor, mas quanto mais ele vender, melhor. Então, o treinamento de vendas é para isso. Como já vai contratar o colaborador para Ribos do Rio Pardo, de repente já fizemos um pacote para melhorar as vendas na empresa como um todo. Então, quem vai fazer? A divisão de treinamento. Quando? fevereiro de 2023, o responsável é o senhor Antônio, que provavelmente é o chefe da divisão de treinamento. Então, como ele vai fazer? Ele vai selecionar um profissional para ministrar esse treinamento, né? ou vai contratar uma empresa que forneça esse tipo de treinamento de vendas, e a gente estima aí que vai ficar em torno de 40 mil para realizar esse treinamento. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos né? é, que estão plenamente alinhados com a estratégia da organização. A gente pegou um pouco daquele exemplo lá da Agropecuária MS, mas, na verdade, isso foi só para vocês terem uma ideia de como fazer esse planejamento. Né? E aí vocês podem também aplicar isso na empresa que vocês atuam, na organização pública, de repente, que vocês trabalham, na sua própria empresa, né? fazer um, uma análise SWOT lá e, de repente, criar essas, essas estratégias aí, né? essas ações estratégicas. Sempre alinhada à estratégia organizacional de curto, médio e longo prazo. Como vocês viram, essas duas estratégias aqui são estratégias estratégia de curto prazo, né? Dentro do cronograma mais amplo. Provavelmente aqui eles estão utilizando Ribas do Rio Pardo para fazer um, um experimento, né? Para ele depois ampliar, pra, se for um experimento assim que ele realmente é, foi bem sucedido, né? Ele pode ampliar esse experimento, essa ação para outras unidades, né? sendo exitosa, essas ações ampliam, replica esse, esse modelo aí para as outras unidades, porque ele é de curto prazo, então a longo prazo pode ser que estão tentando fazer algum experimento. E aí, resumindo agora, né, a gente verificou lá os objetivos estratégicos de gestão de pessoas, a partir agora, utilizando as ferramentas de estratégia organizacional, né, de gestão estratégica. A gente usou a, a ferramenta de análise SWOT, e para desenhar as, as ações, assim com o W2H. Mas é claro, existem outras ferramentas, né, para poder fazer. É, tanto o diagnóstico, por exemplo, a análise de cenários, né? A gente desenha vários cenários futuros, e aí é, elabora vários diagnósticos para cada cenário, né? Ah, se o cenário X acontecer, o que, que a gente pode fazer, né? O que, que a gente tem que fazer para poder contornar? Ah, se o cenário Y. Então é interessante também essa ferramenta. É, tem Tem outras ferramentas, né? A definição da, das metas, por exemplo, pode ser utilizada, além da 5W2H, pode ser planejamento participativo, né? você tem várias rodadas por setores. É bem interessante também. E aí eu até comento eles assim para vocês, de repente, tiver interesse, dar uma pesquisada aí na, na internet, esses outros modelos de, de ferramentas de gestão estratégica. Né? Tem também, vocês têm a disciplina de planejamento estratégico e provavelmente vão trabalhar isso também. Mas é bem interessante assim, a gente pensar na estratégia da empresa e pensar nas pessoas que vão, vão praticamente atuar na empresa né, para atender essa estratégia. As pessoas que vão realizar a estratégia. Essa é que, é a, que é a grande questão. Né? Não é o computador, não é o diretor, não é o dono, sozinho não, mas são as pessoas que vão executar a estratégia da organização. Então a gente termina aqui mais uma aula né, e vamos aí para a próxima unidade.